Bem-vindo à consulta do viajante em telemedicina. Aqui vai obter aconselhamento médico personalizado para proteger a sua saúde enquanto viaja. Tudo isto a partir do seu computador ou dispositivo móvel, sem sair de casa ou do trabalho. Fazer a consulta em telemedicina tem grandes vantagens. Rapidez. Aqui não há filas ou salas de espera. Basta verificar na agenda a próxima vaga livre, marcar e já está. Sem se preocupar com deslocações, esteja onde estiver, em qualquer ponto de Portugal. Qualidade. A competência médica é certificada pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical e poderá consultar o currículo do médico que fará a sua consulta no nosso portal. Segurança. Dos seus dados, que são protegidos com os mais elevados padrões de encriptação e da sua saúde enquanto viaja. Fazer a consulta em telemedicina não poderia ser mais fácil. Antes, deve selecionar a data na agenda, preencher os seus dados e proceder ao pagamento. Recebe imediatamente no seu e-mail uma mensagem com instruções para aceder à sua consulta. Durante a consulta, não se esqueça de ter o boletim de vacinas à mão e comece por ver o vídeo pedagógico que encontra no nosso portal. Coloque todas as suas dúvidas ao médico. Ele está aqui para o ouvir e ajudar. Depois da consulta, se for necessário tomar vacinas ou medicamentos, o médico envia-lhe a receita médica necessária. No caso das vacinas, o médico ajudará a identificar o centro de vacinação mais próximo onde se pode dirigir. A sua próxima grande viagem começa aqui. Consulta do viajante, a sua saúde cá e lá.